Eve, é, prometi, então vamos cumprir, vamos falar da Honda. O é, que, que vai acontecer com a Honda, Eve? Porque assim, é, uma hora ela disse que sai, aí efetivamente, né, oficialmente ela saiu da Fórmula 1, mas ela aparece ainda, sendo creditada pela Red Bull, né? o RBPT lá, a Honda, é, aparece na, nos materiais da Red Bull, agora ela está inscrita para 2026, é qual que é a da Honda e onde a Honda vai se encaixar? Ela vai voltar com a McLaren, Eve? Pois é, a Honda é uma, é uma incógnita, né? Vai depender, depende muito do humor dos japoneses lá, é, diretores da Honda, para entender mais ou menos o que eles querem, né? Eu fiquei surpresa de ver a, a, a Honda nessa lista aí porque por causa disso, porque ela hesita demais, né? O vai e vem não quero mais, e, e sai, deixa a equipe, no outro ano a equipe é campeã do mundo, como já aconteceu, né, e, ou como aconteceu com a Red Bull agora, então, assim, é uma coisa meio, meio louca, mas eu acho que o caminho da Honda talvez seja um que o Gago falou agora há pouco, que parece muito louco, mas é verdade, né, é a associação com a Andretti. porque a GM, tal qual a, a Ford, eu acho que não tem a mesma Cadillac, né, não tem essa intenção de fazer o motor, de fazer, né, de, de realmente é, se jogar nessa parte técnica aí e, e ficar realmente só numa questão de, né, de imagem, de negócios mesmo, e não propriamente te de tecnologia, né, e a Honda entraria nesse... Nesse, nesse caminho pela própria associação que ela tem já com o Michael Andretti né, na, na Índia e coisa e tal, então seria mais ou menos esse o caminho, né, o caminho, né, pessoas que ela já conhece, um negócio que ela já conhece, já tá bem, é bem sucedido e tudo mais, então talvez pode parecer louco, mas é, seria o caminho, né, a McLaren é... é... Não sei, é uma é meio complicada também. E, e ela tem uma parceria nesse momento com a Mercedes que é bastante satisfatória, né? Me parece. Então, é... acredito que a, o caminho junto com a Andretti é mais fácil para a Honda do que qualquer outra coisa. O Gabo, se a gente pensar é, nas equipes que sobrariam aí nessa história, é, eu, tirando, a, obviamente, a AlphaTauri que vai ser Ford. Aí, é, eu diria para a gente tirar a Haas, porque tem tudo para ser uma Ferrari B nos próximos anos, já que a Alfa Romeo está virando Audi, né, então a Ferrari deve manter a Haas bem, bem dentro do seu guarda-chuva. Sobra a Williams, né, que não me parece muito ideal para a Honda continuar a Fórmula 1 com a pior equipe do grid. E aí, é, se não for uma nova equipe como seria a Andretti, como a Eve falou, as equipes que sobrariam, gaba McLaren, com quem ela teve aquela ruptura, Bastante dramática, complicada, uma relação explosiva. E a Aston Martin, onde está Fernando Alonso? O que vai ser da Honda? É, eu acho que assim, a, a grande probabilidade da, da Honda no momento em que Pedro Henrique Maron pede meu retorno ao Rio de Janeiro, estou realmente com vontade, apesar de ter voltado é, de lá ontem. É, mas de qualquer forma a Honda ela vai ter que enfim eu acho que é o caminho mais óbvio do André justamente por você já ter essa coligação de você já ter uma, uma uma Chevrolet uma GM que sinceramente não está tão interessado em ter esse movimento acho que é mais desenvolvimento um pela questão de de nome mesmo né de dar esse apoio justamente por ser uma marca americana e tudo mais eu acho que isso é ter uma força é, interessante né uma broderagem americana para colocar uma, uma equipe na Fórmula 1, e acho que a grande chance seria realmente a Andretti. O problema é que, assim, eu acho que a McLaren, por mais que hoje ela tenha um vínculo forte com a Mercedes, e né, de até de poder usar as reservas, de ter voltado a vencer é, com a Mercedes ali em 2021, é, honestamente, eu acho que é muito pequeno para a McLaren ser dependente da Mercedes. Né? A realidade é que a McLaren precisa achar uma parceira do mesmo jeito que Anos atrás ela me encontrou na Honda, só que foi uma parceria fracassada. E eu acho que é uma parceria que, por mais que hoje o momento da McLaren seja outro, né? não era a McLaren do Zach Brown, era a McLaren do Henrique Boulier, uma McLaren com o Alonso, uma McLaren com o Norris e Piastri, que é uma jovem. Eu ainda acho que uma relação assim ficou bastante estremecida. Né? Então, de qualquer forma, não vejo isso acontecendo. Acho que, na verdade, a grande, grande sonho aí da McLaren é, na verdade, quem sabe uma coligação aí com a Porsche. Né? Se a Porsche ainda tiver algum tipo de interesse de entrar na Fórmula 1, eu acho que o jogo ideal ali é com a McLaren, porque a McLaren precisa, é, ela não pode ser dependente da Mercedes, assim, uma equipe... Sim. É, não só da questão do tamanho e da, da, da representatividade histórica da McLaren na Fórmula 1, mas a questão das ambições da McLaren. Porque a Williams também é uma equipe que tem muita história, mas a gente não vê a Williams necessariamente com essas ambições. A Williams está tá sempre tentando é, renascer, sempre fazer uma reconstrução e etc. Então, enfim, já é o quarto chefe de equipe em 3, 4 anos. então, é, Enfim, a Williams não está nesse momento. Né? Tá, talvez em 2035 a Williams esteja no momento de, tipo, Pô, beleza. Agora a gente, quem sabe, pode ser independente, etc., e a gente tentar resolver é, a nossa vida, né? Pode ter sido mais cedo que isso, mas acho que quem tem essa urgência de competir, de brigar por mais, é a McLaren. A gente vê isso pela quantidade de investimento que eles fizeram, a gente vê pelo, pelo quanto que eles é, seguram o Norris. Eles poderiam liberar o Norris para a Red Bull, procurou o Norris, né? E o Norris, assim, é um dos melhores pilotos do grid. E é o melhor piloto do grid que não venceu ainda justamente porque ele amarrou um acordo de longo prazo com a McLaren. Então a McLaren ela tem essa ambição, ela precisa entregar algo grande. E acho que a Porsche é a melhor oportunidade se, é claro, a Porsche resolver ou entrar. Porque eu acho que a relação com a Honda foi de um desgaste tão intenso que, sinceramente, eu não vejo é, chance alguma de... Por mais que hoje já seja outra McLaren reatar esse casamento, eu não sei se vai acontecer tão cedo. Até justamente pela participação, por exemplo, que a McLaren tem é, na Indy, né? A McLaren vai pra Indy e eles assinam com a Chevrolet. É. Que não necessariamente, que, inclusive nos primeiros anos, a gente viu como a Honda tinha essa vantagem. A Honda, ela ganha 2020 e 2021 com a Ganassi e tudo mais. Então eu acho que a melhor chance da Honda é com a Andretti e a melhor chance da McLaren ter a sua própria montadora é com a Porsche. O Gabo até falou da, da McLaren precisar de uma, de uma fabricante basicamente só para ela, né? É, ou que pelo menos ela seja a prioridade, e isso me parece um, um fato concreto. Né? A McLaren não vai ser campeã enquanto ela tiver com a Mercedes, e a Mercedes existir. Né? É, o Gabo falou da parceria com a Honda, mas a própria parceria com a Mercedes, mas muito antes. Quando então, a McLaren era McLaren-Mercedes e não existia a equipe Mercedes, aí era uma baita parceria, mas enquanto ela é a, a segunda equipe, na, no escalão da Mercedes, fica complicado ela sonhar com alguma coisa a mais.